Fala galera, beleza? Tô mandando aqui com mais um vídeo dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um Fortnite, que bom, rapaziada, mano, faz tanto tempo que eu não jogo Fortnite que, que tá cheio de coisa, tá ligado? Rapaziada, hoje eu vou fazer um, uma coisa diferente que eu nunca fiz no Fortnite, quer dizer, já fiz em live, mas em vídeo eu nunca fiz, tá ligado? É esse negócio de passar level, tá ligado? Eu acho da hora demais, eu sempre vejo o Edukopf é Games Edu fazendo, tá ligado? quem dizendo não é brksdu é, fazendo e eu acho muito da hora tá ligado você sempre achei, achei da hora e vamos testar aí rapaziada. se você não deixou o like ainda deixa o like aí para fortalecer mano eu vou passar muita raiva porque é um bagulho que me deixa com raiva tá ligado 150 level mano eu não sei se eu vou chegar com 150 level tá ligado mas eu vou tentar chegar pelo menos nos 50 mas galera eu botei sala é, privada tá ligado para mais fácil de achar bora lá mano Vou entrar aqui, beleza? Pô, já comecei morrendo, mano, na moral. morrendo, deixa eu ver se eu... Ah, tá, tem bagulho. Caralho, mano, caralho, mano. Já comecei morrendo, mano. Que isso, tropa? Ah, não, não, não, não. Na moral, mano. Eu acho que eu vou ter que pular um pouquinho, mano. Um pouquinho depois. Caralho, mano, não tem como pular direto, não? Três dias depois... É, padrão, padrão. Queria colocar o um negócio ali, mano. Opa, é padrão, caralho. Gostei, gostei, gostei. Ah. Aí. Aí. E agora, mano? Agora você é do Manito. O que eu faço, troco? Tomou na jabiraca. Ai, mano. Quase, quase, quase. Dá pra passar pelo meio, ó. Ah, mano. Dá Tomou na jabiraca. Meio. Dá pra passar pelo meio. Mano, descobri, rapaziada. Descobri, mano. Caralho, mano. Era só isso, mano. Era só pra. Daí. Passei, mano. Rapaziada, eu consegui passar, mano. Era só pra fazer kill, tá ligado? Era só pra fazer kill. E aí, vacilei, aí, vacilei. Me emocionei, me emocionei. Porra, mano. Caralho, meu Deus. Quanto tem tempo de eu respirar, velho? Que isso, mano? Caralho, velho, que foi, mano? Agora fudeu. O bode reboot. Ah, tem que pular, essa saquei, mano. Tomou na jabiraca Saquei, saquei, agora saquei, agora saquei. Porra, mano. É só vídeo de morte, mano. Só deu de morrendo. Ah, mano, na moral. Tomou uma gente, jabiraca. na jabiraca Rapaz, você viu, mano. Vocês viram, mano. Vira, mano. Pô, largou de novo, na moral, mano. É, rapaziada, eu vou fazer até o 20, mano. Eu passo um, um outro vídeo continuando pra aqui, tá ligado? Aí eu vou pedir uma meta pra vocês aí, velho. Né? Ah, mano, tem que pisar um pouquinho mais antes. Aí, pô, consegui. O que, que é isso aqui? Isso aqui troll? Nossa. Eu acho que é isso. Caralho, mano, morri ainda, mano. Loucura, mano, como que eu morri, velho? Que isso, mano? Perdi metade da minha vida, velho. Que isso, mano? Que porra, mas ruim mano. Ah, pelo menos eu passei, pelo menos eu passei. Ah, caralho, vai ter choque agora, mano. Ah, mas na moral largou o jogo, mano. Vocês viram aí, rapaziada. É. Largaram o jogo de novo, mano. Ele tem que ter alguém com certeza. Me vendo e tá pulando o sistema ali, mano. É o dono do parkour, tá ligado? Ih, câmera lenta. Aí me fodeu né patrão Cai bem aqui mano, bem aqui na, na... Ah mano, a moral, eu devia ter caído Se não der eu não vou, tá ligado Não mano, eu tava indo, indo, indo E não foi <risos> Que merda mano E porra, passei É, esse daqui tem que segurar, tá ligado Foi, passei Ah mano, devia... achei que ia passar Porque ele foi tão rápido que não Que conseguiu passar daí Tem um pneuzinho aqui ah, achei que ia pular essa merda. Ah mano, tá indo, indo bonito, bonito Agora vou ter que morrer né, vou fazer o quê? Mano, o personagem não pula duas vezes, tá ligado? Tem que esperar um pouquinho Caralho velho o bagulho tão simples, pô. Ah mano, não vi a trap ali mano, achei que eu ia passar liso véio. Tô no 40 já rapaziada, falta pouco mano Daqui mata aos poucos mano, não dá pra passar Passa... Ai Porra, devia ter passado pelo canto Dava pra ter passando Ah mano, morri hein. Caralho, 43 aí, tão fodido rapaz, tão fodido 46 vai ser um problema, não vai ser, vai ser É, não tão fácil quanto eu esperava, mas Vai ser um, um pouco mais fácil É, mano, não tá tão difícil assim não, tá ligado? Os trappers são mais, mais As trappers tão mais O negócio vai matando aos poucos, é muito ruim, mano Ah, não peguei o F Bucks. Então quer dizer que eu não passei. ser não passei, ser Ah, não, mano, agora vai pula, caralho Caralho, mano. Caralho, mano. Uou, uou, uou. Caralho, mano. Foi muito rápido. Nem deu tempo deu... de eu ver o que eu ia fazer, tá ligado? Caralho, mano. Não vi uma trap ali, mano. Antes eu tinha visto. E morreu. Tá, mas eu consegui passar, tropa. Tá? Consegui passar. Eu consegui... Tô tão foda que morri várias vezes. Ah, mano, eu me confundi com o trap mano. Achei que tinha um trap assim. Já tô esquematizado. Esse negócio que bota pra cima aí é, é foda, mano. Porque, caralho, mano, quase, mano. Quase 62. Falta pouco, rapaziada. Falta pouco. Eu cheguei até os 20, mano. Aí eu passei rapidão, tá? eu Consegui recuperar o que eu tinha perdido. Não, mano, não. Pô, já dá pra pular lá no grandão lá, né, mano. Vou fazer o certo. O certo é o certo, né, rapaz? É tão simples, mano. Eu tô errando várias, mano. Começo do nada, eu começo a acertar, tá né? ligado? Ah, não, mano. O Fortnite... Ah, mano. O Fortnite bugou, mano. Na moral, não é possível, mano. Pô, mano. Ah, não, mano. O Fortnite bugou ali, mano. Aê, porra, passei... Ih, cara. Essa daí passei, passei feliz. Que passei tão feliz. da trap. Legal, chat onde é agora? Agô no meio aqui. Fudeu de ver... No meio não é, mano. Meio não é, é, o, é o da direita. É o da, da esquerda, na verdade. É o da esquerda. Caralho, mano. qual? 68, rapaziada. Falta pouco. agora, mano? Como eu vou fazer isso aqui? Não tem como eu chegar lá, velho. Não, aqui até tem. Ah, já sei. Tem que cair ali, aí subir, aí pular lá, tá ligado? Tem meio no meio, tá ligado? Tem que cair meio no meio, senão ela zera mais muito. Caralho, eu sou um gênio. Depois de mil mortes. É, mano, quase, quase. Estamos chegando no level 70. Caralho, mano. Eu tenho que pisar no amarelo ali, eu acho. Pô, bugou mano, bugou se não tivesse bugado Pô, esses bagulhinhos, às vezes, às vezes buga, tá ligado? Caralho, mano, tô quase, rapaz, tô quase Ah, é, mas peguei o checkpoint, o bom é desse daqui que você não bota nesse Do início, tá ligado? Você pega o checkpoint Quando o checkpoint é suave, caralho, esse daqui é massa Ah, mano, o potinho do ar, velho, na moral, mano Esse daqui dá pra cair direto ali, não precisa nem no, do negócio ali Já morre ali, tá ligado? Porque senão ele ia morrer antes Acabar morrendo de qualquer jeito. Esse negócio é tipo um veneno, tá ligado? Esse negócio ali, mano. Caralho, tá cada vez mais pica, mano. 80, tropa, tamo no 80. Ah, mano, largou de novo, rapaziada. Vocês viram que tá largando, né, mano? Subi de nível ainda. Às vezes nem é minha culpa, tá ligado? Agora foi minha culpa. Eles largam. Caralho, velho. Nossa, tô nervoso, mano. Eu... O negócio não é ficar nervoso, mano. O negócio é ficar de boa. Mano, agora o Fortnite tá boa, mano. Agora, agora. Agora eu fiquei puto. Caramba, que negócio fino, mano Não, um fineco, não um fineco Ah, botada veneno, mano Mano, o bagulho abriu, mano O negócio saiu do chão, mano Porra, mano, na moral Parece que eu consigo pegar metade do chão, mano Virei o flash, porra Passei 90, tamo no 90, falta pouco 91 Achei que dava O orgulho falou maior, o orgulho falou maior 94. tamo quase mano, falta Falta 6 Agora falta 5, porra Aí eu vou morrer, eu vou morrer, óbvio. de óbvio co... Tem como não morrer, agora começa a errar um monte de vezes, mano Acerta um monte de vezes e começa a errar Falei, falei, falei, falei, falei, falei Ah, que desgraça Aí padrão, porra, consegui passar, mano E morri, 98, tamo no 98, rapaziada 99, mano é o último nível, já. Já vou tomar no cu, já que eu sei que eu vou morrer mesmo por causa do veneno. Pô, esse daqui é o um bagulho simples, mano. Vou morrer, melhor morrer, porque senão eu vou morrer depois. Morri aí, caramba. Isso é o quê? Isso é o que, Nível 100, ó. E 104. Deu 104, rapaziada. Não acaba nunca, não, mano. Eu achei que era até o 100, tropa. Eu achei que era até o 100, mano. Caralho, velho. Eu achei que era até o 100, mano. Pô, rapaziada, achei que era até o 100. Achei que era até o 100, tropa. Caramba, então não levo 117 a mano, mas eu acho que sei lá mano Caralho, mano, o bagulho não acaba velho, tem infinita de coisa mano Rapaziada, descobri mano, vai até o 144, vamos descer aqui rapaziada Bora, vai até, vai até o 144, tá ligado, acabei de descobrir agora mano. Pô mano, chequei até o 100 mano, já deu meia hora de vídeo Mas pelo menos já aprendi algumas coisas, tá já tô bem mais profissional bagulho. Aí eu vou morrer mesmo, então vai um pouquinho mais rápido só o patinatinho não ficar travando que nem uma música caralho caí bem na trap mano já deu meia hora de vídeo o último corte último que eu dei mano deu meia hora de ah mano na moral mano tem que pular, eu já entendi que eu tenho que pular é rapaziada, é 150 level mano eu tô no cento e... quarenta, cento e vinte, acho é cento e vinte gravando mano, mano eu vou com eu gravando até chegar o final tá Pode né? foda-se se eu vou ter que cortar muito Passa, passa, passa, aí passei, caralho, Pô, 131, mano, passei, pô passei, consegui passar, Pô, 131, rapaziada, agora 131, ah, não, chega, mano, não chega, caralho, velho, aí, pô peguei, peguei, peguei, boa, caralho, mano, que veneno do demônio, na moral, rapaziada, nice, nice, isso daqui eu gosto, esse negócio jogou, rapidão. Rapidão. Já vou morrer porque isso daí vai matar os poucos Caralho, mano, olha o outro bagulho aí. Eu deu 143. Pô, achei que eu ia conseguir passar rapidão, mano. Ai, nossa, mano. Ainda bem que o pai tá profissiono aí, ó. Ainda bem que eu tô quase passando pro level 8, mano. Acabei, porra! Acabei! Eee, ali chaps! Aê caralho, porra, mano! Caralho, mano, tô suando, rapaziada, tô suando, mano. Na moral, vou ganhar o um prêmio aqui agora. Na moral, mano, 150 a level. Rapaziada, é isso aí, mano. Se você gostou do parkour aí, posso tá mais, estar trazendo mais parkour. Tem muito outros parkour aí, mano. Mano, tem um amigo aqui que, chamado Cor, é, Coruja, tá ligado, mano? é Renan é Coruja. Ele também tá participando, tipo... Aqui ó, tem o nome dele aqui, tá ligado, mano? E vai aparecer o nome dele, mano. E na moral, mano, eu vou. Vou fazer, tentar fazer um parco com ele, mano. É. Marcar um vídeo com ele, tá ligado? Pra. Eu aparecer o nome dele, ó, Renan Coruja. E pra. Pra tentar fazer um vídeo legal pra vocês, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. 150 levels aí, mano. É um Fortnite, mano. Tô até suando, mano. Na moral. Se vocês curtiram, rapaziada, deixa o like aí. E foi. Mano, até meu nome... Meu nome tava ali, tá? E agora não tá mais. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.